Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico E hoje nós estamos aqui gravando mais um daily vlog para o segundo canal esse canal de extras e tal Hoje nós vamos lá na casa do Henrique, que fica em Torres E aí nós vamos ver como é que é, né? Vamos ver o que vai dar, tô com esse equipamento ali atrás Puta que pariu! Olha ali cara, que merda é essa cara? Mano o louco tá de palhaço no meio da rua, que cagaço mano, eu quase atropelei esse louco Mano, que porra é essa? Vamos largar isso daqui, meu. Vamos embora dessa porra. Que desgraçado, mano. Que cagaço, cara. Mano, eu tô apavorado, cara. Eu vou ligar pra polícia. Mano, será que esse louco quer me assaltar, meu? Puta, não tem um sinal essa merda. Ah, meu, aqui onde a gente mora é uma merda Cara, cadê esse louco, meu? Esse louco vai vir do meio do mato aí Vai vir abordar o carro ainda Cadê esse louco, meu? Puta que pariu, meu Saiu, sumiu, cara Olha ali, meu Puta que pariu, cara Vambora! embora Merda, cara. Que porra, meu!